Se eu pudesse falar alguma coisa na cara do Bozo, o Matheus está perguntando o que, que eu falaria. Cara, ó, o seu, seu imbecil incompetente pede para sair desgraçado. E se, se, se, se, se você tiver que sofrer impeachment, vai, vai trazer um estrago ainda maior para o Brasil. Então, renuncia. Se eu tivesse que fazer, eu falar uma única palavra, seria renuncia. Se eu pudesse falar dois, é renuncia desgraçado. Três, é renuncia... Seu desgraçado incompetente. E se for aumentando as palavras, é, vai aumentar os xingamentos, mas a principal é renuncia. Bom, vamos ver aqui, o que mais eu separei aqui, eu deixei mais umas coisinhas separadas aqui. Ah, sim, sim, sim, sim. Os exames do Bolsonaro, vamos ver aqui, os tais exames do Bolsonaro. O Bolsonaro disse que queria se sentir violado se ele tivesse que mostrar os exames, né? para quem não lembra, só dar uma rápida recapitulação aqui, o Estadão, né? o jornal Estadão, entrou na justiça para ter, né? ter o direito a, a, a ver os exames de Covid-19 que o Bolsonaro fez. O Bolsonaro tentou esconder isso, o Estadão foi lá, pumba, mandou na, na, na justiça, e a juíza aceitou, deu 48 horas para o Bolsonaro mostrar os exames. Aí o Bolsonaro malandrão mandou lá um, sei lá o que, que ele mandou, um relatório, ao invés de mostrar o exame, ele mostrou um relatório médico. Nesse relatório aparecia que não, não teve é, paciente assintomático e que teoricamente teria dado negativo para os exames de covid a juíza pegou esses, esses, essas informações e falou, opa, não, não, não, eu pedi os exames, queridão. Não adianta você vir com essa palhaçada aqui de relatório médico, não, eu quero o exame que você fez. E aí deu mais 48 horas, né, então contando a partir de hoje, amanhã é feriado, então esse, ele vai, ele conseguiu enrolar por mais, é, quase uma semana, aí, né? só segunda-feira, terça-feira, é que ele vai conseguir né, mostrar esses, esses exames aí, vai ter que mostrar os exames de verdade, vamos ver, né? A Advocacia Geral da União aí vai ter que mostrar esse negócio, eles estão enrolando, vamos ver. Vamos ver, porque aí vai ser mais um pedido de impeachment contra esse cara. É um cara que, se ele estiver mentindo mesmo, né? Aliás, por, quê, né? por quê que ele está escondendo tanto esses exames? É um cara que mostrava até a bolsinha de colostomia dele, agora está querendo estar... Tá, tá, Está dizendo que está se sentindo invadido se tiver o exame, o exame de Covid-19 publicado. Como assim, Bolsonaro? Se fosse para fazer live, para você ganhar a eleição mostrando a sua cirurgia, você fazia, seu, seu desgraçado. Agora não quer mostrar o um examezinho de Covid-19? Por que tanto, tanto, tanto, tanto, tanto segredo em cima disso? Por quê? Qual que é o problema disso, Bolsonaro? Conta aí para gente, será que você foi fazer passeata, chamar as pessoas para passeata enquanto estava contaminado? Será que é isso, cara? Não, não pode ser, você não seria tão irresponsável assim, será? Eu quero acreditar que não, viu? Quero crer que não, porque senão vai, vai ficar feio pra você viu, Bolsonaro. Para quem não sabe, para quem não se lembra, ó, o Bolsonaro que diz que se sentirá violado se tiver que mostrar esses exames, olha só... O, o, o violado aqui, ó. Vai, no, vai em programa de televisão, mostra a barriga com os pontos. Aí vem aqui, ó, o Malafaia metendo o dedo aqui na, aqui na bolsinha de colostomia aqui do Bolsonaro. Lá, lá. Aí o Bolsonaro lá deitado, que nem um zumbi desgraçado em cima do sofá. Aí, isso daí ele não se sente violado. Agora, para mostrar o exame de Covid-19, um simples exame de Covid-19, oh, eu estou me sentindo violado. Oh. Ah, Toma vergonha nessa cara, Bolsonaro. Toma vergonha nessa sua cara. Vai ter que mostrar o exame sim, seu safado. Vai ter que mostrar o exame. Agora eu quero ver. Se não mostrar, vai ser mais um pedido aí de, de impeachment para esse desgraçado, aí colocando em risco a saúde pública, cara. O cara é um criminoso, esse cara, isso sim. Ah, e tem mais, nossa, se aí tem mais um detalhe, né? Ainda, ainda com relação aos exames do Bolsonaro, né? Ele sentiu que a pressão tá chegando nele, né? Que ele não vai ter para onde correr, já que a, a juíza recusou o relatório, né? Vou até mostrar aqui, ó. Aqui, ó. É, Tirar esse negócio aí da frente, ó. A juíza dá 48 horas para Bolsonaro entregar exame do coronavírus. Porque a juíza não aceitou o relatório médico, né? Que ele, que ele entregou hoje. Então deu mais 48 horas para esse pilantra mostrar o, o, o exame de verdade, né? Eu quero, eu quero exame de verdade, Bolsonaro. Não é essa palhaçada de relatório médico, não. Aí ele já sentiu a pressão e, a, e agora tá, tá assim, ó. Bolsonaro disse que hoje, né, mais cedo, que talvez, quem sabe, né, talvez tenha sido contaminado pela Covid-19 no passado e nem sentiu. Oh, que legal, né, Bolsonaro? Talvez, né, seu safado? Talvez você foi contaminado, né? agora que a pressão tá pegando mesmo, você não vai ter para onde correr, aí você já está já tá preparando o terreno para se tiver essa Covid-19, você fala, ah, mas eu nem senti, nem sabia, olha aí. Falei que não era, não era nada, eu tenho histórico de, de atleta, atleta. Qual que é a necessidade de esconder tanto esses exames, pessoal? Qual que é o resultado negativo disso daí? E afundar essa historinha dele aí de, de que ele... Se esse resultado realmente fosse negativo, ia ser ótimo para o Bolsonaro. Porque ninguém ia mais falar, ó, oh, é, o Bolsonaro é, ele arriscou infectar os seus apoiadores e aglomerações. Ia aprofundar, ia colocar por terra esse tipo de, de, de acusação contra o presidente. Por que então que ele está sendo contra? Tudo indica que esses exames foram positivos. E ele está escondendo. Porque seria mais um crime que ele tá, estaria cometendo. Colocando em risco a saúde das pessoas. E chamando as pessoas para as ruas. É por isso. Vamos ver de novo aqui o que vocês estão comentando, que eu já vou para o outro assunto logo mais. Hein? Olha aí, canal quântico... Não recebi mensagem porque pode ser o software mesmo. É, acho que está tá com algum problema aqui, né, pessoal? Ah, o Ítalo Camargo falou aqui que a palavra otário é bloqueada. Observem que eu tive que escrever o O no lugar do O. Olha só, que desgraçados! YouTube maldito, para de bloquear o meu nome. Esse é o meu nome. Eu... Caramba! Tenta colocar zero, então, pessoal. Coloca zero na frente de otário. Então é zero otário. O número zero. O Emerson Trindade falou que dá medo dele falsificar o exame nesse meio tempo? Não acho, otário. Aí seria mais um crime que ele estaria cometendo, viu? Eu acho que ele está enrolando tanto, porque ele não. Ele está ele, ele tentando fugir. Eu não duvido que ele tente forjar né, ou fraudar esses exames aí. Eu não tenho, não tenho. não coloco a minha mão no fogo por esse maluco. Mas seria muito arriscado, porque essas coisas vazam. Uma hora vaza. Ainda mais foi feito no hospital, né? Público de verdade. O Zectorar Zael falou o seguinte: ele tá com coronga, ele tá mentindo, eu também acho. O Rogério Silva mandando aqui os emojis especiais que só os membros do canal podem usar. O Rafael Nazaré falou que ele vai mostrar esses exames novos, né? Já negativo. Duvida, né, ele falou, falou que duvida que ele mostre os exames antigos com as datas que foi infectado. É possível, cara, ele vai encontrar algum jeito de dar um migué. Caio Eduardo Costa, você acha que São Paulo vai esticar a quarentena? Com certeza, Caio, com certeza. Infelizmente, cara, as pessoas não estão respeitando. Estava indo bem né? A, a quarentena. Chegou a quase 70% o nível de, de, de isolamento social. Agora está tá 48%, está menos de 50%. Não caiu não, Gomes. O Bolsonaro é que vai cair daqui a pouco. Aguenta aí que o Bolsonaro vai cair, cara. Aguenta. Na pior das hipóteses, um ano e meio. Ano que vem ano que vem o Bolsonaro cai. Se ele tiver um mínimo de dignidade, ele pede para sair agora.